Olá, meu nome é Jonas, estou aqui hoje para poder mostrar as novidades do Nuke 9. Primeiramente, eu vou falar para você das ferramentas de uh, manipulação de tempo, as ferramentas de retime, time, como o Kronos e o AllFlow. Essas ferramentas tiveram modificação no seu algoritmo, assim como o Motion Blur, e o vector generator. Todas elas foram melhoradas, então elas têm um resultado final superior à versão à versão anterior. E também dentro desses três uh, nodes agora você tem os novos resamplings. Então você também uh, tem, consegue um resultado final melhor, podendo combinar com essas duas com uma dessas novas opções de resampling. Uma grande novidade para quem não tem a versão completa, para quem não tem a versão do Nuke X, agora é o Denoise. Então o Denoise também, tá, uh, também vem junto com o Nuke só. Então se você não tem o Nuke X, você vai agora, a partir de agora você vai ter o Denoise. Uma grande novidade dessa versão é o Planner Tracker, que além de ele estar tá muito melhorado, antes, você agora tem... Dentro dos rotos, as ferramentas de Tracking. Então, todo o roto agora é um Tracking. Então, e na verdade, todo o roto agora, ele consegue fazer um Planner Tracker dentro dele. Então, tudo que eu tenho que fazer é ter o meu roto, eu converto ele em Planner Tracker. Se você já conhece a ferramenta, você vai reparar que ele já mudou a cor. E então, ele, no mesmo ponto, ele, ele habilita para mim as funções do Planner Tracker. Isso está é disponível no Roto e está disponível no Roto Paint. Então, basicamente, você não vai mais precisar chamar um Planar Tracker exclusivamente para fazer Planar Tracking. Se você faz Motion no, no Nuke, for, por exemplo, você vai reparar que o texto, agora, ele tem a sua própria sombra. Então, se você trabalha com texto... Né, vamos botar um fundo. Dentro da ferramenta de texto, eu tenho aqui dentro agora as sombras. Então, eu posso trabalhar com a sombra dentro do texto, sem precisar chamar a ferramenta anterior, que era o Drop Shadow. Falando de merge, dentro do merge agora, eu tenho a opção de merge metadeira. Então, eu posso juntar a metadeira de um input com outro e mesclar tudo isso para poder ter na saída um, um número maior de informação, dependendo da, da minha situação. Essa formação de metadeira também vem agora nos read nodes. Então, se eu... Se eu ler um arquivo, se eu ler um arquivo, dentro desse meu read ele tem agora uma uma aba de metadeira. Então eu não preciso mais chamar a metadeira por fora. Mas obviamente você continua tendo um node aqui para casos específicos, principalmente se você tiver time e esse tipo de coisa vai fazer uma diferença no seu no seu node. Falando de Reads, outra coisa também que mudou é agora o, o New trabalha com MOV32 e MOV64 Então no, no, seu, uh, no seu read, vou mudar aqui para uma, uma janela de Windows Então agora se você trabalha com MOV64, obviamente ele, é, ele é, vem por default agora porque ele é mais rápido e obviamente uh, mais restrito, né? nem todos os codecs vão funcionar com o MOV64. Mas uh, você tem a opção de mudar a leitura e obviamente no Write Node também. Né? Então você também tem a opção de escrever. E como você pode reparar, ele agora lê, ele lê e escreve a Apple ProRes dentro, mesmo dentro do PC. E em breve vai, vai ter a nova versão do ProRes 4.4.4, que é a versão XQ. Ele também agora lê MXFs, então você pode reparar que esse arquivo é um MXF. Uh, aqui. Então ele agora tem a função também de ler MXFs, se for uh, Avid GenX, Uncompressed, uh, AVCI e DV. Também lê ArrayRaw, então um, ele só está melhorando ou aumentando a, a, as capacidades. Se você trabalha com, com o padrão de cor OCIO, então você tem a, a nova biblioteca de OCIO, só lembra de, tem, de, de configurar, Aqui dentro da, da biblioteca né, como, como custom Você que tem Você que reclamava do Do flipbook como eu Agora o flipbook está muito, muito, muito melhor Então deixa eu abrir aqui então agora você tem um flipbook nativo dentro dele com dois buffers então você também pode fazer a uh, wipe dentro do flipbook o que é uma vantagem enorme E outra diferença que tem agora é que tanto as câmeras quanto as luzes e os, e os axes ele tem essa nova aba de look então você pode ter um alvo e todos os objetos vão olhar para esse alvo se usar a, a, a seta de look. Falando de partículas, eu vou criar uma partícula nova aqui dentro. Porque o Particle Emitter agora tem agora como interagir com o Particle Bounce. Então, digamos que essas sejam as minhas partículas, obviamente é uma coisa bem simples. Vou criar uma esfera. E vou no meu Particle Bounds dizer que é o meu input. Então, repara que o meu input agora faz as partículas colidirem. Então isso vai te dar muito mais opção, você vai ter muito mais recurso para poder brincar com partículas dentro do Nuke. O Scanline Render tem novas funções agora também. Então ele tem agora mais... Tem mais filtros, inclu incluindo os dois novos filtros. E o Backdrop que antes era um problema, já que a gente está falando de, de eixo, né, de 3D, e tem agora uma ordem em Z também. Então você, o que antes era um problema, de você ter um backdrop dentro do outro, e não poder alterar a cor, de não poder alterar o, a posição dele, porque quando você tinha um dentro do outro, você clicava, eles desapareciam. Agora você não tem mais esse tipo de problema. Outra função muito importante, e que antes eu precisava de uma expressão para fazer isso, né? eu, tenho, eu, tenho o meu, eu tenho o meu script que faz o frame range. O que agora você tem é dentro de cada um desses nodes, qualquer node basicamente, que tiver a aba node, você tem agora lifetime. Então você pode especificar dentro de praticamente qualquer node o quanto ele vai durar na sua timeline. E para terminar, essa minha lista de, de funções, uma coisa que era exclusiva do pessoal de engenharia da Foundry e agora está liberada para o público, é essa função de determinar o que está acontecendo, né? de, de, de fazer um debug do, do script. Então, se você roda esse script, você repara que todos os nodes agora, eles têm uma cor específica e têm informações específicas. A partir do momento que eu rodo o meu script, obviamente eu tenho que estar com o Viewer ligado nele. Você repara que todos os meus, os meus nodes eles começam a mudar a cor de acordo, né, a intensidade varia de acordo com o quanto ele está usando da minha performance. Então repare que as minhas partículas não estão usando muito, o meu roto está usando um pouco, a minha constante quase nada, e obviamente o pesado está no scanline e vai estar tá no glow. Então, um, então essas são as novidades que eu selecionei. Obrigado por assistir e até a próxima.